Olá, esse vídeo faz parte da série Electra Horse Analisada. Se tu perdeu os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. Chegamos à quarta música do álbum, a minha favorita, e aqui a gente encontra a Electra num momento não muito agradável da vida dela. A música se divide entre um refrão cantado e versos falados, onde a Electra, ela canta de uma maneira muito irônica e magoada, que fica transbordando frustração. Ela faz umas considerações bastante amargas sobre o jogo do amor feito pelos homens e pelas mulheres, e ela acaba fazendo uma avaliação da vida dela, da vida amorosa dela. É um monólogo bastante interessante, onde Electra conta como ela nunca foi seletiva que os namorados dela sempre foram encarados como o namorado eterno, que ela tem uma ideia de como deveria ser o amor, mas que ela nunca encontrou esse amor na forma mais pura dele. Tem um verso bastante interessante na música que meio que resume a visão de amor que a Electra tem. The deception and perfection are wonderful traits. One will breed love, the other hate. Ou seja, a Electra acredita que a decepção traz o ódio e a perfeição traz o amor. Não tá explícito no verso, mas se a gente for analisar a jornada da Electra, a gente vai entender que é exatamente isso que ela pensa. Ser uma mulher perfeita vai trazer o amor. É isso que ela vem cultivando, vem colhendo, desde que ela resolveu o que ela queria ser, lá em Bubblegum Beach. Ser linda, talentosa e poderosa são os traços que ela acha que vão trazer o homem perfeito para ela, que vão trazer o príncipe encantado. Enquanto ser uma decepção para as pessoas, só vai trazer o ódio. A Electra sempre teve problemas com relacionamentos amorosos, isso a gente sabe desde sempre. Então dá pra presumir que ela resolveu ser perfeita, ela resolveu atingir a perfeição Pra encontrar um amor verdadeiro pra ela poder ser amada A melodia da música é super calma na maioria do tempo, né? principalmente nos versos onde é falado Só que ela tem uma explosão no refrão, principalmente na parte em que a Electra diz I don't belong to anyone because I'm a home record isso é uma alusão a uma acusação e afirmação de que ela é uma destruidora de lares. E essa acusação barra afirmação poderia existir porque existem duas interpretações para a expressão destruidora de lares aqui no contexto da música e da história toda. Durante a análise eu percebi que poderiam existir então dois significados para a expressão destruidora de lares. A primeira então é para uma mulher que destrói o lar de outra pessoa e para a mulher que destrói seu próprio lar. No contexto dos anos 50 e 60 eu já falei pra vocês que a mulher era a grande responsável por manter o relacionamento e por manter seu lar intacto, sua família intacta. Uma mulher separada então que falhou na única missão de vida dela é uma destruidora de lares na mesma medida que uma mulher que se envolve com um homem casado e destrói a família dele, numa lógica super machista. Electra Hort é acusada de ser uma destruidora de lares porque a sugestão de mentira dela não funcionou e o marido dela deixou ela. Isso que dá para captar pela letra, pelo menos. Ela agora é uma mulher separada, né? Uma mulher sem dono. É aquela que, direta ou indiretamente, já que se acreditava que tudo era culpa da mulher, algumas pessoas ainda acreditam nisso, destruiu o celular. A aceitação que eu disse para vocês vem quando a Electra entende aquilo como sendo culpa dela. E ela se martiriza por causa disso. Tem uma linha que ela diz, I'm the image of deception. para definir a si própria. Deception é uma palavra que tanto pode significar decepção, quanto fraude ou enganação. Então, Electra se definir como deception, é ela se define como uma enganadora, como uma fraude e como uma decepção. Tudo isso porque ela falhou. Ela é uma decepção porque ela falhou no casamento dela e ela é uma fraude e é uma enganação porque ela não é a mulher que ela deveria ser. Ela é uma fraude de mulher, é uma enganação de mulher. Apesar da música ter um ar super alegre Da Marina sempre performar ela com um sorriso no rosto Como se ela tivesse feliz A letra não é feliz, ela é meio triste Porque ela fala de uma mulher abandonada Que acreditava no amor Só que agora ela parou de acreditar no amor Ela tá frustrada com o amor O último verso da música talvez é o que mais revele Essa questão e é o mais triste O mais desesperançoso Porque ela diz When everything is life and death You may feel like there's nothing left Instead of love and trust and laughter What you get is happy never after, but deep down all you want is love, the pure kind we all dream of, but we cannot escape the past, so you and I will never last. Se a gente for analisar bem esses versos, eles relacionam a precipitação, o sentimento de urgência e o de não deixar nada para depois com o felizes para nunca. E me deixou pensando que a Electra entendeu que ela se precipitou em provocar o namorado dela para casar com ela e se precipitou em aceitar o pedido. De repente, se ela tivesse esperado mais um pouco e tivesse tido a certeza de que eles se amavam, eles teriam sido felizes. Esse verso ainda expõe pra gente a decepção da de Electra com o amor, quando ela diz uma frase que é bem triste, na verdade, que é não dá pra fugir do passado, então ela e o novo namorado não vão durar pra sempre, já que ela é uma destruidora de lares. Eletra está desistindo do amor eterno e daquele amor perfeito, porque ela começou a acreditar mesmo que ela é uma mulher e uma esposa ruim. Eu diria que ela tá bastante depressiva nessa fase da vida dela e do álbum. Ela tá desinteressada e se afundando nos relacionamentos bem simplórios e superficiais. Tudo pra esquecer da mágoa de ter sido deixada pelo marido dela. Tanto que tem uma parte da letra em que ela diz: I guess you could say that my life's a mess, but I'm still looking pretty in this dress. Tipo, ela tá destruída por dentro. A vida dela é uma bagunça. Ela não sabe o que ela tá sentindo, ela tá em depressão, só que ela ainda tá linda. Ela ainda tá trabalhando na questão da aparência e da ilusão. Quanto ao marido, a gente não sabe o que aconteceu com ele, não é dito aqui. Mas provavelmente ele voltou pra vida social dele, carregando nenhum estigma, ao contrário do que a Electra carrega, já que ela é a mulher, a culpa é dela. Ele não carrega nada, porque a culpa nunca é do homem, né, não? Se tu gostou do vídeo, clica em gostei. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos e a gente se vê numa próxima. Tchau!